Olá pessoal, meu nome é Ricardo Vieira. Hoje eu tenho algo muito importante em relação a esse produto tesão de vaca. Eu como especialista na área me senti na obrigação de estar tá alertando as pessoas em relação a isso, certo? É que devido ao grande sucesso desse produto, ouça bem, algumas empresas e pessoas mal intencionadas estão se aproveitando para falsificar o produto. Isso mesmo, falsificar. E se você comprar um produto falsificado... Além de não funcionar, há um grande risco à saúde. E sabemos que a saúde vem em primeiro lugar. No seu caso, eu não me arriscaria a comprar em qualquer local. O um único local seguro é através do site oficial do fabricante. Não há outros meios e não é autorizada a venda em qualquer outro local. Certo? Mas não se preocupe, tá? Para você não correr esse risco, vou deixar o link do site oficial do fabricante na descrição do vídeo e também no primeiro comentário dessa forma é segura e não corre risco nenhum o link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário especialmente para você dessa forma é seguro certo se você tem dúvida sobre a eficácia do tesão de vaca o que eu quero te dizer é que ele funciona assim tá mas você tem que adquirir o original Pessoal, o tesão de vaca ele é um afrodisíaco 100% natural. Ele não tem contraindicação, não traz efeitos colaterais, tá? Ele não deixa cor na bebida e também não acelera o coração. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Outra dúvida muito frequente é sobre a entrega. A entrega do tesão de vaca ela é muito sigilosa. Não vai nada informando sobre o que é o produto. É muito discreto também. Pode ficar Tranquilo em relação a isso que vai chegar aí no seu endereço de forma totalmente discreta, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O alerta foi dado, tá? O link do site oficial para você não correr nenhum risco vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, especialmente para você. Eu como especialista na área me senti obrigado a estar tá informando as pessoas sobre esse tipo de gente e empresas que estão falsificando o produto, tá? Porque isso é para a sua saúde e para o seu próprio bem. Tudo de bom. Um forte abraço.